Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa cama aqui, ó. A nossa cama protetor. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Olha só que linda que é. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular. E vão amar encontrar vocês por lá vamos lá fazer a nossa peça então então bora lá vem comigo mas antes roda a nossa vinheta aí oi gente vamos fazer então a nossa cama protetor ah, maravilhosa, uma cama maravilhosa E não é difícil de fazer, ok? Vamos fazer ela então Muita gente tá me pedindo A Cris, né? A minha pimentinha a, Lá do nosso grupo temático e grupo online Também a nossa querida Cláudia A Márcia Muita gente pedindo essa cama, né? Essa é a nossa cama que a gente sempre fazia Para levar para os bazares, né? Uma das camas a, bem, bem conhecida da animania, né? Mas a gente ainda não tinha colocado o molde à venda, a não ser na nossa apostila, terceira edição camas, no tamanho PP. E o pessoal começou a pedir pra gente, né? Muita procura. Então a gente resolveu fazer ela em todos os tamanhos, graduar, né? A nossa cama. Mas só tinha... No tamanho PP na nossa apostila, porque a gente fazia para vender ela, né? Então a gente resolveu liberar, né? Colocar a venda os moldes em todos os tamanhos, né? Não só na apostila, né? E vim trazer aqui para mostrar para vocês como que faz, ok? Bora lá então, vamos aos materiais. Vamos precisar dos nossos moldes, né? Então hoje nós vamos estar fazendo a PP aqui, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Esse aqui quatro vezes, tá? Esse aqui duas vezes dobrado aqui e aqui, tá? Ó, você vai dobrar ela aqui e aqui, tá bom? Duas vezes. Você também pode... Usar a manta acrílica, tá? Não precisa ser a R1, você vai usar a manta acrílica Não precisa usar a R1, pode ser a outra mesmo E aqui eu vou usar a TNT Da mesma forma que você vai cortar essas, esses moldes aqui Você vai cortar tanto a manta acrílica como o TNT, tá? TNT, uma vez dobrado Dobra aqui, dobra aqui Manta acrílica, uma vez dobrado Aqui, aqui E o nosso tecido Duas vezes dobrado aqui e aqui, ok? Aqui e aqui. O molde já fala, tá? Você também pode fazer sem a manta acrílica. Você pode fazer só com o tecido. Aqui a gente está usando textoline. Você pode usar tricoline. Você pode usar outros tecidos. Belize, fica legal. Eu gosto muito do plush atolhado. Gosto muito do plush entretelado, né? O metalacê de plush. Eu gosto muito de fazer com metalacê. Também fica ótimo, tá? Então, hoje nós vamos usar textoline, ok? Então, vamos à nossa peça, então. Bora lá! Não vamos usar zíper, tá, gente? Essa cama eu não faço com zíper. Se você quiser colocar o um zíper, ok, beleza, coloque. Mas eu não faço com zíper, eu não ensino fazer com zíper, tá? Essa cama aqui eu não faço com zíper Não vai adiantar você vir Ai, ah, Sheila, mas ensina a gente a fazer Não, não vou ensinar, tá? Essa eu não faço com zíper, ok? Então, aqui a gente vai Você pode também usar cores diferentes, tá? Você pode colocar ah, as costas de uma cor A frente de outra, tá? Aqui a gente vai usar a mesma cor, tá? Aqui, ó, a gente vai passar uma costura aqui, tá? Tá? mesma coisa a gente vai fazer com esse aqui ó a vez com a vez direito com direito a gente vai passar a costura aqui ok a gente vai usar plumante também tá manta crítica também Pra tá fazendo os enche... os enchimentos né isso aqui ó Eu esqueci Falar pra vocês, a gente vai usar também, ok? Então, as laterais aqui, ok. Vamos pegar as nossas costas aqui. Mesma coisa, a gente. Vai passar uma costura aqui em cima, tá? Direito com direito, avesso com avesso. Agora, essa aqui é as nossas costas Ela é mais comprida, ó Agora a gente vai pegar as laterais e pegar aqui do lado, tá? A gente vai abrir assim, tá? Ó Vai pegar uma lateral E pegar aqui, ó Costura com costura aqui Ok? A gente vai pegar aqui Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, tá? Ó, aqui, vai pegar a lateral aqui, costura com costura aqui, e a gente vai passar uma costura aqui. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer com o zíper, tá, gente? Você pode muito bem fazer com o zíper. Então, aqui ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Nas nossas costuras aqui, onde a gente fez. Lembra aquelas costuras que a gente faz na cama... Sofá e na cama berço, então a gente vai juntar aqui uma costura na outra, aqui vai ser uma costura aqui, tá? Aqui a gente vai pegar esse molde aqui, tá? E vamos pregar aqui, ó, tá? Aqui. Vamos achar o um meio aqui. E aqui a gente vai vir pregando o nosso molde aqui, tá? A nossa peça aqui, ok? Ok? Aqui, ok. Mesma coisa, a gente vai fazer do outro lado, tá? Vamos achar o meio aqui, o meio a gente coloca aqui na costura, aqui. deixa um dedo aqui, sempre né, pra gente poder costurar depois e sai costurando agora Aqui. Agora aqui a gente vai passar uma costura até aqui, tá, gente? Só para dar acabamento. Coisa desse lado é só pra dar um acabamento ali, tá? Virou agora a gente vai encher aqui e vai passar uma costura mesmo no direito aqui. Tá? A gente vai colocar. Manta aqui e vai passando uma costura mesmo no direito, ok? Onde você fez aquela costurinha, você vem passando a costura. Se você for colocar o zíper, agora aqui é a hora, né? Se você for colocar o zíper, coloca como eu coloco na cama sofá, ok? É só você seguir lá, fazer como eu coloco lá. Agora a gente reserva esse aqui e vamos pegar esse molde aqui agora, tá? Como eu disse, se você não quiser colocar a manta acrílica, não há necessidade. Eu acho bom... Se você quiser com metalacê, não tem necessidade nenhuma, tá? Eu gosto de pôr, como a gente tá trabalhando com tecido plano aqui, que a gente não tá trabalhando com... Eu acho interessante pôr pra ficar melhor, né? Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar um, a nossa, o nosso TNT embaixo, tá? Nossa manta aqui em cima, ok? E vou passar uma costura de segurança juntando a manta, o TNT. O TNT é mais para dar a durabilidade na cama, né? E também para não maltratar a nossa máquina quando ela costurar aqui a, a manta acrílica. Então, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? A gente faz um sanduíche TNT, manta acrílica e tecido principal, Ok. Agora a gente vai pegar aquela parte que a gente fez aqui. Aqui. E a gente vai pregar aqui, ó tá? A gente vai pregar aqui Para depois a gente vir a outra parte por cima Para deixar ela toda embutidinha, tá bom? Então, bora lá. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo essa costura aqui? Costura aqui, a gente vai acertar aqui, colocar aqui, tá? E vai colocar um alfinete para segurar aqui, ok? Mesma coisa desse lado aqui, tá? Tá? costura aqui, a gente vai pegar aqui na pontinha aqui e vai colocar um alfinete pra a gente saber que não pode mexer ali e daí aqui a gente vai ir pegando aquela parte que a gente deixou sem costurar a gente costurou por dentro aqui, ó Essa parte A gente deixa sem costurar, tá? A gente só faz com aquela parte que a gente costurou A parte que a gente costurou aqui, ó Essa parte aqui que a gente costurou por dentro A gente deixa ali Sem, sem colocar aqui A gente começa aqui na costura aqui Que a gente começou, que a gente costurou com ela no direito, ok? Então, bora lá até onde você começou a pregar. Tá ficando assim. Agora, a gente vai pegar a outra parte aqui, ó, tá? E vamos, ó, vamos pregar, tá? Dá um pouquinho de trabalho, dá, vai ficar aqui pra dentro, né? Mas ele vai ficar todo embutidinho, tá, gente? Aí ele vai ficar todo bonitinho, não vai ficar nada pra fora de costura, vai ficar todo embutido, ok? Então, vamos pegar aqui certinho, pois quando você virar, ele vai ficar todo embutido, ok? Vamos pegar aqui certinho, E vamos costurando. Se você se acha mais seguro colocar alfinete, pode colocar alfinete, tá? Pode fazer isso aqui na overlock também, tá? do lado, gente, a gente vai deixar, tá? Um pedaço aqui, pra gente poder virar a nossa peça, senão a gente não vai conseguir virar, né? Ou vocês podem deixar ali embaixo, o ideal é ali embaixo, mas eu esqueci, tá? O ideal é aqui, deixar um pedaço aqui pra virar a peça, mas eu acabei esquecendo, Me empolguei aqui, fui, fui, e acabei esquecendo. Então, vocês deixam aqui do lado, tá? conseguir virar a peça Aqui já sai tá? pra gente poder deixar um um tanto pra gente virar a nossa peça senão não vai senão não vai dar pra não vai rolar, né? Aqui a gente corta as pontas aqui pra ficar mais bonitinho a hora que vira, né? E aqui, para onde a gente deixou aqui, a gente vai virar a nossa peça, tá? Lembrando que o ideal é deixar ali embaixo, né? Eu deixei aqui do lado porque eu esqueci, Tá? Vai dar um pouco mais de trabalho pra virar, o ideal é deixar lá embaixo. assim agora a gente vai pontar tá? e já aproveita e fecha esse esse buraco aqui que ficou aqui, tá? a gente vai prespontar a peça toda e fechar esse buraco que ficou aqui ok? então você pode fazer ela em duas cores dupla face, tá? Pode estar usando ela duas cores Então, desde aqui a gente vai Prespontar, tá? A gente vai estar passando Um presponto desde aqui Ok? Bora lá Vou Deixar bem firme Já aproveita e fecha esse buraco Aqui que a gente deixou Lembrando que geralmente a gente deixa aqui embaixo, tá? Pra virar. Eu deixei aqui do lado porque eu esqueci. Mas a gente deixa aqui embaixo, a parte de baixo toda pra virar. Mas também dá certo aqui do lado. Como vocês viram. Dá um pouco mais de trabalho pra virar. Mas deu certo. Então, a nossa cama ficou assim, gente, ó. Assim. Aí, se você quer dobrar, né? Vira um sofazinho. Aí, quer colocar no sofá, fica assim. Uma peça fácil e rápida de fazer, como vocês viram. Ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá? Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, muitas camas, muitos acessórios pet. Tá bom, gente? Esse nosso ramo, esse nossa frente de trabalho, é o que mais tá crescendo, gente. No Brasil e no mundo é o que mais tá crescendo. É o ramo pet tá o segmento pet tá em alta então aproveitem aproveitem para ganhar dinheiro aproveitem para fazer peças pet aproveitem anunciem bastante façam bastante a, a, a promoções façam bastante promoções anunciem bastante tá bom gente esse molde tá estará lá no nosso site estará vendo lá no nosso site www Ponto, tudo junto.com.br Vai lá, gente. Aproveita, adquira esse molde, essa grade todinha e começa a fazer roupa pet, começa a fazer caminha pet. Cama é uma coisa que ela vende o ano todo. Não é só no verão, não é só no inverno. Ela vende o ano todo. Então, aproveite para fazer peças pet e, fa e vender, gente. Agora é a hora. Aproveite para vender, gente. Aproveite, façam muitos e muitos post no Facebook, façam isso no Instagram, anunciem, façam promoção e vendam, ok, gente? Esse segmento é o que mais cresce, tá bom, gente? Então, bora lá. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Fique com Deus. Beijos. Tchau.